Olá pessoal, eu estou aqui com muito orgulho, é, sendo recebido pelo meu amigo Raul Palacios, reitor aqui da UEMP, da Universidade Estadual do Novo Norte Fluminense, ele tem recebido a gente aqui na reitoria da Universidade. Raul, um grande prazer conhecer um pouco mais da Universidade da UEMP, o papel que a UEMP tem aqui no norte do nosso estado, né, a importância de discutir é, parcerias, seja constitucionalmente do Rio de Janeiro, seja com o Conselho Regional de Química, é, e eu acho que tem um potencial incrível na área de ensino, pesquisa, extensão, desenvolver aqui na, na cidade de Campos de casa e todo o entorno aqui da região. Muito obrigado, Raul, queria que você pudesse falar um pouquinho aí desse, desse momento. Obrigado, Amanda. é um prazer todo nosso entendeu, receber você aqui no norte, no oeste do, do estado do Rio, a interação e esse tipo de ação entre as universidades públicas e dos conselhos, também nessa sua dupla função de reitor e presidente do conselho, é fundamental para a sobrevivência das universidades e dos conselhos. Então estamos conversando que essas parcerias são as que vão permitir o fortalecimento das nossas instituições. Então seja muito obrigado. Que não seja a única vez. Não, Nós vamos almoçar agora e depois vamos conhecer o Campo da UF aqui em Campo do Itacaça. Muito bom, então, muito obrigado, Raul. Obrigado por você